falta quinta área, o casamento, aí a esposa diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, isso é na tradução nossa, no original ela não diz amaldiçoa, ela não diz calau Elohim Vamut, ela diz barak Elohim Vamut, de uma forma ironizada, ela diz abençoa teu Deus e morre, e ele diz, tu falas como uma louca, Acaso receberia o bem de Deus e não receberia o mal também? E a queixa de Jó não era por causa de coisa. Querido, ele não perdeu coisa, ele perdeu pessoas. Qual é a área que o diabo tem atacado a sua vida? E aí fica a pergunta, por que, que o diabo atacou as assim cinco áreas de Jó? O diabo não queria os filhos de Jó. O diabo não queria o casamento de Jó. O diabo não queria as finanças de Jó. Quando ele vai roubar as finanças, só tem uma coisa que o diabo não roubou lá, que foi as ovelhas. Elas foram queimadas, porque era com ovelha que se falava com Deus. A pessoa levava a ovelha no altar. Oferecia um sacrifício. E o Senhor responde no altar, quando o diabo viu Jó falando com Deus, ele diz, não quero ninguém falando com Deus. O diabo quer tirar as ovelhas do seu coração para você não falar com Deus. E aí ele vai atingir seu casamento. E aí ele vai atingir as suas finanças, e aí ele vai atingir os seus filhos, e aí ele vai atingir a sua saúde, e aí ele vai atingir a sua relação, a sua comunhão com os seus irmãos, porque ele não quer você falando com Deus. E aí você fica com o emocional abalado de Por isso que o diabo não quer você orando. Quando eu prego aqui, eu só atinge você. É porque está filmando. Mas quando eu dobro o joelho, eu alcanço a África. Eu alcanço o Afeganistão. Eu alcanço a Bahia. Eu alcanço o Sul. Porque em oração, eu toco o mundo através da oração.